A gente trabalhou ao longo de 11 meses, tirando aí o nosso período de suspensão por conta da pandemia, mas trabalhamos muito, fizemos dezenas de reuniões, audiências públicas, oitivas, ouvimos secretários de Estado, especialistas, representantes da sociedade civil organizada que também se posicionaram e foram ouvidos ao longo desse processo. Nós vivemos tragédias também ao longo do processo da CPI de mais mortes de mulheres. Essas mortes foram analisadas e viraram objeto de discussão dessa Comissão Parlamentar de inquérito. Visitamos 17 serviços em todo o Distrito Federal para conversar com servidores públicos, com cargos em comissão, com gestores, gestoras, para entender os protocolos e, mais de perto, conviver com esses serviços e também compreender as suas debilidades. Então, foi um, um longo e árduo trabalho. Tenho muito orgulho de ter participado desse processo como relator. A gente passa por aqui né, a partir do voto popular e, quando a gente chega nesse espaço, a gente também quer deixar uma contribuição para a sociedade. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa CPI ter estado com vocês nesse processo de construção de um diagnóstico que eu espero que possa fazer diferença para mudanças de rumo nas políticas públicas no Distrito Federal. A gente não buscou achar um culpado, a gente sabe que os problemas são estruturais, mas ao mesmo tempo e eles precisam de solução urgente. A gente precisa cobrar com muita força os atuais gestores, os responsáveis pelo sistema de justiça, os parlamentares. A gente precisa cobrar a sociedade para que haja resposta em relação a tudo que a gente vem vivendo em relação aos feminicídios. E a gente está propondo, e aí é de autoria da a comissão parlamentar de inquérito, não do relator, um apelo de criação do observatório do feminicídio entre os mecanismos do poder público voltado ao dever de estabelecer políticas de prevenção e combate à violência e à discriminação. Outros projetos também é, e recomendações foram feitas pela sociedade civil, que a gente incorporou, são recomendações que já, já são parte da pauta do movimento de mulheres aqui no Distrito Federal. Então, eu acho que nós temos que fazer um segundo momento dessa CPI após a aprovação do relatório, percorrendo o presidente do Tribunal de Justiça, a Procuradora-Geral de Justiça, o governador do Distrito Federal, o próprio presidente da Câmara Legislativa, para que a gente possa levar esse relatório e cobrar que hajam mudanças nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher no Distrito Federal. Queria agradecer muito, eu não poderia ser diferente à equipe do nosso gabinete 24 pelo trabalho, pela dedicação. A gente tem que agradecer a presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e mesmo com a negativa de outros órgãos de garantirem a entrega de dados, o Tribunal de Justiça nos entregou todos os inquéritos, as nossas reuniões tanto com o Ministério Público como, quanto com o Tribunal de Justiça foram muito importantes para a elaboração desse relatório. A gente teve a oportunidade de conversar e visitar muitos servidores e servidoras nos serviços, então isso também foi uma conexão que essa CPI fez ouvindo as dificuldades, as precariedades cotidianas que o servidor e servidoras encontram. Isso foi fundamental. É um relatório que percebe a importância do serviço público e do concurso público para nomeação de servidores. A, a falta de, de memória institucional prejudica o funcionamento dos serviços de proteção à mulher. A defesa do serviço público não é, nesse relatório, uma questão ideológica, é uma questão de diagnóstico dos serviços e do funcionamento deles para fortalecimento do conjunto das ações de proteção à mulher. Eu queria citar aqui também alguns movimentos para concluir. É, a Assembleia Popular pela Vida de Todas as Mulheres contra o feminicídio o Fórum de Mulheres do Distrito Federal em torno, o Movimento Negro Unificado, a Coletiva de Estudantes Indígenas da UNB, o Cefêmia, a ANIS, Instituto de Bioética, as Juntas, o Coletivo de Mulheres Negras Baobá, a Frente de Mulheres Negras do DF em torno, o Coturno de Vênus, a Trafem, a Nave Trans, a Marcha Mundial de Mulheres, a Secretaria de Mulheres do Simpro, o CIND o Levante Feminista contra o Feminicídio, o Coletivo de Mulheres com Deficiência do DF, Promotoras Legais Populares, o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, o Coletivo Olga Benário, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a Associação de Doulas do DF, e o Coletivo de Mulheres Jornalistas e a Casa Cotirene. E, em nome desses movimentos, da participação ativa da sociedade civil, dos movimentos sociais, eu queria agradecer a todos e a todas. Espero que a gente possa superar esses processos que não vão ser simples, que não vai ser uma trajetória rápida, mas que essa CPI seja um instrumento para que essa luta se concretize.